Anúncios em análises no Facebook Ads. Sim, eu sei que você busca, você quer saber, você quer saber o motivo, o porquê que toda campanha de anúncios fica no status de análises o tempo todo. E nesse vídeo eu quero destravar, eu quero quebrar, eu quero tirar essa dúvida, eu quero te ajudar com esse conhecimento e essa experiência que obtive em campo de batalha. <risos> Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedores Digital para quem já me conhece, me acompanha aqui no canal já sabe que eu estou com o tráfego tráfico pago, sou gestor de tráfego e também fui produtor, trabalho na internet desde 2018 estou aqui para compartilhar com vocês conhecimentos e experiências que é o qual obtive campo de batalha se você já passou por essa situação e passa até hoje tá? nesse vídeo eu quero te ajudar, muita gente sobe campanha de anúncios e a campanha passa por diversas semanas já teve casos não só de mim mas também de meus clientes também tá de campanhas passaram por três semanas e ali no status de análise e a gente sem saber o real motivo dessa situação então quero compartilhar com você essa experiência que eu obtive tá junto com o suporte do Facebook tendo que te passar, te entregar essa informação totalmente gratuita aqui no nosso canal. E se você já se interessou na ideia, desce aqui embaixo, já deixe seu like e seu comentário, que vai ser muito importante para a gente crescer, a gente evoluir cada vez mais aqui no canal. O canal está em uma fase, um processo de crescimento, então eu conto demais com tua ajuda para a gente alavancar, potencializar e crescer aqui no canal em 2023. Esse aí, então, esse muito muita enrolação aqui, bora para o nosso conteúdo informativo e bem teórico que eu vou te passar aqui no canal. Galera, muitos de vocês ao subir a sua primeira campanha, trava, né? Exatamente ali, porque a campanha justamente ela fica por diversas horas, diversas semanas. Já me teve casos de subir várias campanhas de anúncios e essas campanhas ficarem ali travadas por diversas horas até várias semanas, ok? Teve campanhas minhas que eu fiquei três semanas e ali a campanha é travada. Eu sem saber exatamente o que estava acontecendo, e vendo essa situação inteira acontecer, eu comecei a pesquisar, comecei a, a perguntar para outras pessoas e ninguém sabia exatamente o okay? que então eu contactei com o suporte, marquei uma reunião, conversei com o suporte. Tá, a gente chegou numa conclusão que a qual o suporte do Facebook me informou que era exatamente as cópias longas e os emojis, tá? Tem uns emojis que ele fica apontando, fica apontando com com o dedo exatamente. Esses emojis dá muito impacto na estrutura dos teus anúncios, OK? O algoritmo ali, ele entende, interpreta aquilo, né, como algo ruim para ele, então ele tem muita mais dificuldade de estar tá lendo esse tipo de anúncio, OK? Então, por esse exato motivo, eu subi mais campanhas, várias campanhas e passava ali por várias horas até semanas, e eu não sabia exatamente. Então, com isso, eu acabei juntando essas informações eu cheguei nessa conclusão e falei, não, eu tenho que compartilhar isso no canal, porque a galera precisa saber. Muita gente sabe, sabe, e é coisa simples, gente. Isso aqui é coisa bem simples. Então só com isso mesmo, eu corri voltei para minhas campanhas, comecei a editar todas elas. E eu mudei a copa ali, tirei os emojis que tinha, tá? Que muitos emojis, muitos emojis, sim, aqueles emojis mais assim apontando, né? É, para aquele link, apontando para aquele criativo que ali no meu anúncio então com tudo isso eu organizei todas as minhas campanhas mudei os textos tirei os emojis que ali tinha exatamente daqueles textos ok melhorei mais a copy exatamente ali em si certo e coloquei para publicar cara imediato assim coisa de uns 10 minutos as campanhas estavam todas ativas já prontas já tava começando a rodar naqueles momentos então com isso eu resolvi compartilhar Criar esse conteúdo aqui, bem rápido, bem teórico aqui para te dar essa informação, ok? Se tuas campanhas de anúncios elas ficarem é, por diversas horas ali, ou até semana mesmo, como me aconteceu, você pode correr, pode correr para a mesma campanha tua, tá? Edita ela e troca ali a copy melhore ali, tira os emojis que tem, okay? principalmente aqueles emojis que fica apontando, tá que fica apontando ali, dali é, ela interfere bastante para a leitura do algoritmo e vai interpretar ali como uma coisa fraudulenta, uma coisa má e não vai ler exatamente de fato as tuas campanhas. tá Então foi essa informação que eu obtive com o suporte e eu resolvi realmente criar aqui um conteúdo bem teórico, bem simples para te passar essa informação e como eu já havia dito em outros vídeos aqui no canal não iria deixar você sequer uma informações específica para você ficar por dentro e você entender os processos e assim te ajudar cada vez mais que esse é o meu principal foco e objetivo de trazer para vocês um máximo de informações assertiva de campo de batalha entrega para você o um ouro aqui verdadeiro sem ondas maracultais de gurus de players mentirosos de internet e assim trazer para vocês a coisa simples, a qual eu aplico, a qual eu vivo hoje em campo de batalha. E compartilho para vocês aqui informações fresquinhas, de forma totalmente gratuita para te ajudar. Esse foi o nosso vídeo de hoje, esse conteúdo bem rápido, bem comunicativo. E espero que tenha te ajudado de coração. forte abraço e fica com Deus e até o próximo conteúdo.